Estamos chegando no chão da oficina, estamos chegando no sonhos das formas, da arte negada que somos de criar. Estamos chegando no chão dos quilombos, estamos chegando no chão dos tambores, dos nossos palmares, nós somos de lutar. Vídeo 8. Divulgar o seu empreendimento no cirandas.net Bem... Vamos lá para o ciranas.net e vamos para a página do nosso empreendimento Sem a gente estar logado A gente sabe que não está logado Quando está aparecendo aquele entrar ou registre-se lá em cima E também quando está a nossa página sem opções de edição Isso é o jeito que o consumidor vai estar vendo a nossa página na internet. Você vê que quando a gente cria o empreendimento, ele ainda está com muita coisa vazia. É muito importante a gente falar sobre ele. Para poder, então, falar sobre ele, primeiro a gente precisa entrar no Siranas. Vamos entrar no Siranas, clicar aqui em entrar, colocar o nosso e-mail e a nossa senha e clicar em entrar. E a gente sabe que entrou... Quando aparece lá em cima o login bem sucedido e em vez de estar tá, entre o registro se lá em cima está escrito bem-vindo o meu nome Detigio, né? Então nós estamos na página do Cirandas. O que que mudou na página nosso empreendimento do Cirandas? Aparece ó, em cima do título aparece esses botões que não tinha antes, tá vendo? E um deles é o editar, que é o principal que eu vou mostrar para vocês agora. Vamos lá mexendo quem somos, por exemplo, né? Vamos clicar aqui. Então, estou aqui no Quem Somos, cliquei, e vamos clicar sobre editar. Cliquei, aqui eu tenho, posso mudar o título do Quem Somos, e posso, então, botar o conteúdo que eu quiser aqui na página. Uma dica, em vez de vocês escreverem diretamente aqui, você pode pegar um documento do Word que você já tenha, em que tem a explicação, eu peguei aqui de, de exemplo o da Adossi, você copia a descrição que você quer fazer, né? copiar, e você cola ali um texto e ele já fica bonitinho com a formatação que você estava querendo fazer. Legal, né? Vamos botar uma foto? Vamos selecionar um arquivo aqui do meu computador, né? Vamos buscar aqui, eu tenho uma foto aqui da nossa associação. Clicar em Upload. Ele está carregando, ó. entrou a página, ele já entra aqui embaixo. Ó. Mas vamos supor que a gente não queira ele tão grande. Olha como é grande essa foto ela tá grandona né, a gente clica aqui ó, e reduz o seu tamanho, ó, vamos reduzir, ó, vou reduzir mais ainda, ó, ó, ó. pronto, vou deixar pequenininho para ficar bonito, e vamos botar essa imagem lá em cima né, como é que a gente faz, a gente carrega ela, ó, vamos lá, vamos lá, vamos lá, carregando, opa, vamos carregando lá em cima Aí, botei lá em cima. E vamos deixar de um jeito que ela fique no lado direito, para você ver, isso é avançado. Clica nela, clica aqui na, na imagenzinha, na árvorezinha E eu consigo aqui dizer que o alinhamento eu quero que fique na direita. Clico em atualizar e olha como é que ficou bonitinho. Vamos salvar para ver como ficou? Salvar. Então, eu clico em salvar aqui e aparece o Quem Somos, com uma foto, essa foto pode ser ampliada pelos, pelos consumidores que vierem, e você tem uma explicação sobre o seu empreendimento. Tá? Bem, isso era a explicação, vocês podem fazer isso no Quem Somos, pode fazer no início e pode fazer no ponto de venda. O nossos produtos a gente já viu no outro vídeo que é no editar produtos e serviços lá no nosso painel de controle lá em cima né e a galeria de imagens é através do envio de imagens era isso agora mais uma dica de como divulgar o seu empreendimento fale para os seus amigos ao visitarem o empreendimento todos os visitantes olha aqui em cima ele pode passar o mouse e pode mandar para o twitter para o facebook para o linkedin para o messenger para o google google mais por e mail e mais um monte de opções Então clicando aqui por exemplo em Facebook, você consegue enviar e postar na sua página do Facebook e curtir o seu empreendimento no Cirandas. Nós já sabemos que os empreendimentos no Cirandas, no geral, são no topo das buscas do Google e do Facebook. É isso aí, a tarefa para você agora. Faça uma página Quem Somos do seu empreendimento bem simples, só para você ver se tem alguma dúvida e qualquer dúvida, fala com a gente. Um abraço!